O quente finalmente chegaram. Cervejeiro é mais uma dose deste peru e uma rodada de cerveja. Bri era a principal aldeia da Brilândia, uma pequena região habitada como uma ilha nas terras desertas que a cercavam. Segundo as suas próprias lendas, os homens de Bri eram os habitantes primitivos e os descendentes dos primeiros homens que tinham chegado ao ocidente vindos do mundo médio. Também havia na Brilândia muitas famílias de óbitos que, por sua vez, alegavam constituírem a mais antiga colónia de óbitos de todo o mundo. Na estrada, havia uma grande estalagem que tinha sido construída há muito tempo, quando o trânsito nas estradas era muito maior. No entanto, a estalagem continua a existir e o estalajadeiro é uma pessoa muito importante. Por cima do arco da porta havia um candeeiro e por baixo uma grande tabuleta com um pônei branco e gordo todo empinado, lia-se em letras brancas o garrano empinado de cervejeiro carrapiço. Olá Tolkien Talkers, sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui do TT Chef. Mas antes de passarmos à nossa receita, não esqueçam de deixar já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje, a nossa receita vai ser peru à moda de brie. E o ingrediente principal não é só apenas o peru, mas também a cerveja de brie. Em brie, na salagem do garrano empinado ou do pão em saltitante, homens hobbits até à noite costumam juntar-se para beber uma boa cerveja. E sabemos que é uma boa cerveja porque até Sam, que estava um pouco reticente ficou muito satisfeito. E decidimos trazer-vos esta receita agora porquê? Porque, como se está aproximar a época do Natal, e aqui em Portugal, e aí também no Brasil, costuma-se muito comer peru. E por que não? Tentámos mudar um pouco a receita típica de Natal e fazemos um peru à Terra-média. E aliás, não há melhor altura do que o Natal para unirmos o nosso mundo primário e o nosso mundo secundário, não é verdade? E vamos lá agora então passar à nossa receita. Os nossos ingredientes são... Duas asas de peru, ou se preferirem, podem utilizar pernas ou para uma confecção mais rápida, podem utilizar peitinhos. Para vegetais, 3 cenouras, 3 talos de aipo e 2 cebolas grandes e aqui também podem utilizar os vegetais que preferirem. Eu sei que muita gente não gosta de aipo. 10 centilitros de cerveja, ou seja, 1 terço de uma lata. Azeite, manteiga para barrar no peru e 2 colheres de sopa de farinha maisena. Agora, aquilo que vamos ter de fazer é cortar a cenoura o aipo e a cebola em bocadinho. E agora, já temos aqui os nossos vegetais cortados, vamos pegar numa forma de ir ao forno, vamos untá-la com azeite, colocar o peru e os vegetais. Vamos a isso. Untar o peru com manteiga. Já temos aqui o nosso peru quase pronto para ir ao forno, mas antes de mais, vamos adicionar a cerveja. E para o molho, o caldo não ficar demasiado líquido, vamos adicionar a cerveja 2 colheres de sopa de farinha maizena. E aquilo que vamos fazer é pegar só um pouquinho de cerveja primeiro. O suficiente para ir desfazendo a farinha e depois adicionamos o resto e cobrimos o crudo. E agora, está pronto para ir ao forno. E aqui está, pessoal, o nosso pronto. Ele chega de cerca de 2 horas no forno. E agora é só servir. E aqui está, pessoal, o nosso pronto. Espero muito que tenham gostado e, se recriarem ou se inspirarem nesta receita, não se esqueçam de partilhar connosco e utilizar a Hashtag TT Chef. E sabem que acompanhamento ficava aqui bem com este peru? Lembrou-se do meu primeiro vídeo do TT Chef? As batatas com cebola avaiote são um ótimo acompanhamento para este prato. Se ainda não fizeram, deixem gosto neste vídeo, comentem aí abaixo o que acharam e subscrevam-se aqui ao canal. Não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais: o Facebook, o Twitter, o Instagram.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 Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Um bom apetite, um feliz Natal e um grande beijinho. Thank you.